E aí galera que escreve inscreve no meu canal, beleza? Bom, eu vim aqui pra falar rapidamente o seguinte, pra quem assina meu canal e vê que, enfim, tá vendo aí que eu não publico tem, sei lá, um ano talvez, eu acho que sim, publiquei acho que nos, nos últimos protestos e tal, acho que em 2013, então, ou 2000, sei lá, enfim, já tem um tempão. Bom, eu quero dizer que eu tô no, com a galera muito bacana no site chamado Papo Torto, e, e aí eu tô com uns outros vídeos, uns programas e tal. É, demorei pra publicar, demorei pra voltar a fazer vídeo e eu quero continuar fazendo vídeo. Só que eu demorei porque eu fiquei com toda a parte de servidor, programação, layout e tal do site. Pra deixar ele funcionando redondinho, bonitinho, principalmente no mobile. E agora que a gente já tá indo bem. Eu acho que está na hora de voltar a fazer vídeo, então é isso aí. A gente está tendo aí uma média bacana de, de visitas aí. A gente está atingindo picos de 30 mil visitas, uma média de 10% disso, de 3 mil visitas dia. Temos aí um bons números para Facebook. Nós atingimos em média com a nossa publicação 3 milhões de pessoas. É, nosso pico foi quase 8 milhões, 7 milhões e alguma coisa. Fizemos parcerias com algumas empresas e temos outras novidades aí. Então, quem assina meu canal... Eu peço que, por favor, visite o site papotorto.com.br ou acesse o canal, que vai estar linkado aí na descrição do vídeo. Ajuda a gente aí para a gente crescer, beleza? É isso aí. Obrigado pela atenção e foda-se.